Alô a todos, decidi gravar esse vídeo exatamente por uma questão até para poder delinear um pouco mais especificamente pela classificação dos revezamentos da repescagem para a Olimpíada muita informação tem saído, algumas coisas até um pouco confusas e até um pouco de informação incorreta o que você vai acompanhar aqui hoje é um detalhamento exatamente dos critérios e da situação neste momento você pode já comemorar que os revezamentos 4 por 100 metros lado livre feminino e o 4 x 100 medley misto estão classificados. Isso quer dizer que o Brasil teria, pela quarta vaga do 4 por 100 livre feminino, a classificação automática e, o, e pela terceira vaga o 4 por 100 medley misto. Os revezamentos que estão no limbo são os revezamentos 4 x 200 metros livre feminino, hoje ocupando a quinta vaga, e o 4 x 100 medley feminino, esse numa posição ainda pior. Se você me perguntar, eu diria que o quadro, o cenário, indica que as chances do 4 x 200 livre feminino ainda existem. Do 4 x 100 medley feminino, infelizmente, eu não vejo mais chance de classificação. Mas a gente nunca sabe, e para isso eu vou explicar exatamente como funciona o processo, e depois eu entro em cada detalhe dos revezamentos. Existe um, um, um processo de classificação, é um documento, que inclusive está no site da FINA, é um documento de exatamente oito páginas que determina uma série de critérios em relação à classificação dos atletas para a Olimpíada. Alguma das pessoas acabaram até divulgando uma informação incorreta. E uma dessas informações é de que todos os atletas que fazem parte do revezamento precisam ter, no mínimo, o índice B da prova. Não é verdade. Não é verdade. E eu explico. Para nadar o revezamento, você pode pôr qualquer nadador que esteja na competição. Então, se eu tenho uma nadadora de 100 peito, ela pode nadar o 4 por 200 livre, desde que ela esteja na prova do 100 peito. Se eu tenho uma nadadora de 200 borboleta e ela não tem o índice B, ela não tem índice A nem B da prova dos 200 livre, mas ela poderá nadar o revezamento 4 por 200 livre. No regulamento do, do, da classificatória do, da, dos revezamentos, determina que você tem, para cada revezamento classificado, você tem duas vagas extra para o chamado Relay Only, os nadadores que só vão nadar a prova de revezamento. Estes nadadores de Relay Only é que tem que ter as marcas B. Ou seja, eu posso ter duas nadadoras no revezamento, uma que tem o um índice A do 1500, uma que tem o um índice peito, e duas nadadoras do índice B, que são as do Relay Only, para completar o revezamento. Então, eu, eu falo essa explicação porque muita gente acha ah, eles não vão ter nadadoras suficientes com a marca B dos 200 livres, então esse revezamento não vai ser classificado. Não é verdade. Então, para que a gente possa mais ou menos entender esse processo, é importante que, primeiro, todo nadador, toda nadadora aqui no caso, que tiver em alguma prova individual, ela entra sem problema em qualquer revezamento. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é, os nadadores de Relay Only, estes sim, precisam ter pelo menos a marca B para serem considerados para os revezamentos. Tem uma terceira premissa com relação aos revezamentos, que é o fato de que há um processo de classificação, existem datas a serem cumpridas. E aqui é onde vocês vão ter que prestar, prestar um pouquinho mais de atenção nesse sentido. Até porque como os nadadores podem estar em provas individuais, e aqui onde eu vou entrar aqui agora, que tem um, um errinho no regulamento, é de que os nadadores que serão classificados por marca B, aqueles nadadores que vão nadar provas individuais e serão classificados por marcas B, eles vão sair depois da definição dos revezamentos. O que quer dizer isso? Por exemplo, a Nova Zelândia, ela, ou, vamos usar um outro país, vamos dizer Hong Kong, Hong Kong Hong Kong não conseguiu completar o revezamento 4 por 200 porque faltava uma nadadora e a definição de que uma dessa nadadora que faltava com marca B foi sair lá depois do prazo que foi da confirmação dos revezamentos em Hong Kong perdeu a confirmação dos revezamentos mas se ela tivesse tido essa confirmação antes ela poderia ter tido esse revezamento é um errinho que existe aqui, vocês vão entender a outra coisa que é importante, que está no regulamento, é de que as provas de revezamento terão 16 participantes. Então, no dia 31 de maio, no dia 31 de maio, termina o prazo de apuração das equipes, de confirmação das equipes de repescagem. Porém, no, até o dia 4 de junho, a Fina faz a, contabilizar, a contabilidade e informa, aos 16 países de cada uma das 7 provas de revezamento para eles confirmarem. E essas nações têm até o dia 11 de junho. Então aqui eu quero lembrar a vocês, porque quem está dessas quatro podem não confirmar. Não, não, não, são 16 que serão consultadas. Então você pode ter inclusive uma desistência de alguém que está classificado desde o campeonato mundial de Guanju. Né? E não somente as quatro que estão na repescagem. Muita gente acha que somente os tempos da repescagem que poderia haver uma desistência. Não é verdade. Todas as 16 nações serão consultadas, inclusive o Brasil, que tem revezamentos classificados, né, na, de, do, do Mundial de Guanju, e vai dizer, olha, eu quero nadar essa prova, não quero nadar essa prova. Abrindo-se qualquer desistência, outra informação importante, qualquer desistência, seja das, do Campeonato Mundial de Guanju e seja da repescagem, não vai para o 13º colocado de Guanju, vai para o 5 colocado da repescagem, o 6 colocado da repescagem e assim por diante, perfeito? Então é uma informação importante. E aqui no processo de datas é 4 de junho, a FINA finaliza e contabiliza quem são os revezamentos classificados, 11 de junho, os países respondem confirmando ou não as suas vagas, e no dia 14 de junho a FINA refaz uma nova solicitação. Então, não tendo a confirmação dos revezamentos, no dia 4 de junho, no dia 14 de junho a FINA distribui uma nova informação para, para os países que vão responder. Olha, eu estou confirmado, não estou confirmado. E aí no dia 27 de junho, as, os países informam quais seriam os nadadores de revezamento apenas, né? Então, a, a, primeiro você confirma o revezamento, a informação importante aqui, primeiro você vai confirmar o revezamento, né? A partir da, da, da, da chamada da repescagem no dia 14 de junho, e no dia 27 de junho é que vem a confirmação dos Relay Only Swimmers, né? E aí, por conta disso, esse processo e foi um, um, um procedimento do COB, da CBDA de estender, né, de manter todas as atletas que estão nesse período aí de limbo à espera, na expectativa uh, da, da participação ou não nas provas de revezamento, elas serão tratadas como atletas olímpicas até o prazo final da inscrição, portanto participarão de todas as atividades, me parece que inclusive há uma viagem uh, sendo organizada e o grupo estará viajando para o Sete Colo na Itália. Agora eu queria falar especificamente do revezamento 4 por 200 de Feminino, porque existem umas informações importantes, até mesmo para a gente esperar. Quem é que vai desistir? Né? Como eu disse, a primeira informação importante, vamos primeiro relacionar quem são os países classificados. Pelo Mundial de Guangzhou pela ordem Austrália, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Alemanha, Canadá, Hungria, Japão, Polônia, Nova Zelândia, Hong Kong e Coreia do Sul. Nas classificatórias eh, de... Repescagem estão Grã-Bretanha, Itália, França, Israel e o Brasil na quinta posição. Então, os países classificados seriam esses que eu relacionei, com exceção do Brasil, que é o quinto, é o primeiro a ser chamado em qualquer processo de desistência. É, aqui é uma diferença muito grande quando você compara grandes países com países menores. Então, por exemplo, quando você trata de Coreia do Sul, de Hong Kong é, e até mesmo de Nova Zelândia, Israel, né? Até Israel. Nova Zelândia é um caso especial que eu vou tratar separado, mas vamos falar de Hong Kong, Coreia do Sul e Israel. Eu quero dizer a vocês o seguinte, um país como esse, ele vai vender a alma para levar um revezamento. Tendo chance, não tendo chance, sabendo que não passa da eliminatória, não interessa. Eles vão fazer uma ginástica, um exercício enorme, tirar uma menina por exemplo, na Coreia do Sul, tirar uma menina que não tem índice, mas está nos 1.500 livre, coloca na prova, aí ele tem uma menina, a Coreia do Sul tem uma menina classificada no 200 medley, ele tem uma menina classificada no 200 costas, e ele bota duas meninas do 200, do, do 200 livre. Ele não vai nadar o melhor revezamento 4 por 200 livre, não, mas ele não vai abrir mão da vaga. Os países menores... Eles é uma vaga olímpica, gente. É um país você ir para uma olimpíada para um desses países com menos tradição é uma honra gigantesca, um negócio fantástico para todo mundo, né? Mas num país como esse, eles, eles não vão abrir mão desta vaga. Então, muita gente acha que Hong Kong é né, que Israel, que talvez a Coreia do Sul possa abrir mão. Não abre, não abre. As chances de abertura estão nos países maiores, e aí eu vou explicar, por exemplo, especificamente. O caso da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem como índice de equipe, o índice da equipe, a Grã-Bretanha está no, no critério da equipe, 7,50,05. 7,50,05. É o índice interno da Grã-Bretanha, né? São quatro nadadoras aí para 1,55, né? Só que a Grã-Bretanha... Então, hoje a Grã-Bretanha não teria esse índice de classificação, correto? Ah, então a Grã-Bretanha não vai. Não sei. Não sei. E eu vou lhe dizer por quê. Porque eles foram campeões europeus. Então, na medida, se você fizer uma análise fria, olha, elas não fizeram o índice, mas elas foram campeões europeias. Então, sabe? Então, tipo assim, é, é, não adianta cravar. A Grã-Bretanha não vai porque não fez o índice. Talvez sim, se ela tivesse perdido a prova. Mas como ela foi campeã europeia, talvez possa haver uma modificação em relação a isso. A França. A França vive um momento instante, interessante, porque não existem muitos nadadores classificados na França, né? A própria Charlotte Bonnet eh, só foi fazer as marcas agora, não tinha feito no campeonato eh, francês. Então, uma desistência da França é algo bem provável, né? Porque e 7,5945, nós sabemos, é tempo que não passa da eliminatória. Então pode existir perfeitamente uma desistência da França, muito maior do que uma Hong Kong, um Coreia do Sul e uma Israel. As chances maiores, como eu disse, estão nos países grandes. E tem o caso da Nova Zelândia. O caso da Nova Zelândia é um caso muito interessante, porque é um caso que está muito ligado à crise da pandemia. Nova Zelândia é um dos países que tem a melhor, a, a, a, ou uma das melhores políticas de combate à pandemia do mundo. Neste momento, ele só tem a Erika Fairweather classificada como índice A. Então ele teria que colocar duas meninas como Relay Only e arranjar uma menina de índice B. Então eu não sei qual seria as ginásticas, o exercício, para a Nova Zelândia entrar. Mas tem um detalhe de que a Nova Zelândia tem aberto vaga, aberto mão de muitas vagas olímpicas em disputas de outras modalidades. Para quem acompanha outros esportes ainda existem algumas seletivas em andamento de algumas modalidades esportivas falando vagas olímpicas. E a Nova Zelândia não está mandando ninguém, porque a Nova Zelândia já classificou um determinado número de atletas, em um número determinado de modalidades, que são atletas que têm chance eh, de finais ou medalha olímpica, e está focando nesses. Aqueles que, que iriam para participar, a Nova Zelândia meio que colocou de lado por conta da política da pandemia, né? porque menor circulação, menor possibilidade de contágio de vírus. E parece que isso é uma política muito forte do, do governo atual em relação à pandemia. Talvez aí o, o segredo do sucesso deles nesse, nesse processo. Então, aqui é, não tem absolutamente nada a ver né, com o resultado esportivo ou, ou a possibilidade, mas principalmente com a questão pandêmica. Então, há uma chance de existência da Nova Zelândia? Há. E ela estaria muito ligada a este processo da pandemia. E aí você vai me perguntar, e quando é que nós teremos essa resposta? Eu volto para as datas, eu volto para aquelas datas. Os países terão a, até o dia 11 de junho para confirmar. E aí nós, a partir do dia 14 de junho, seríamos comunicados pela FINA e confirmaríamos ou não as nossas presenças para a vaga do, da repescagem. Aí você me pediu como última informação. Vamos falar do 4% medley feminino. Por que eu acho que o 4x100 medley feminino tem uma situação muito mais complexa em relação ao 4x200 livre feminino? Porque o 4x100 medley, ele envolve nadadoras de quatro estilos, né? Então, normalmente, você... Não é só uma prova que você vai ter quatro nadadoras de uma prova carregada. Então, aí, eu acho que já existe uma certa maior flexibilidade e uma maior, até, especificidade. E até mesmo porque, antes mesmo da disputa do campeonato europeu, antes da disputa do europeu, a gente já ocupava... A sétima posição, então uma possibilidade muito maior, mais difícil, né? menos provável de desistência do que no 4x200 livre feminino. Espero ter contribuído para a informação, acabou sendo um vídeo longo, mas acho que tem bem importante para que todos pudessem compreender o processo, estamos torcendo que as nossas meninas do 4x200 livre feminino classifiquem para a Olimpíada. E eu até lembro aqui de algo que eu havia falado na transmissão do canal Olímpico durante a seletiva olímpica do Brasil, de que eu falava naquela época, qualquer 7,59 seria um grande resultado. Nós nadamos para o 8,0092 e nós aí estamos nesse limbo. Se nós tivéssemos feito aquele 7,59, que era uma projeção, não é, uma, não, não é um, um contato do terceiro grau, apenas era uma projeção, era um tempo que nos classificava com uma certa facilidade. Hoje, já com o 8,0092, nós ficamos aí nesse limbo e correndo este risco. Lembrando sempre que o Brasil tem 7,55, tempo que, inclusive, levou as nossas meninas a fazer nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Valeu, gente! A gente se volta a qualquer tempo. Estamos juntos por aqui. Até lá.